Boa tarde, sou Maurício Mococa Hoje nós estamos aqui no Rio Um lugar que nós veio aqui em Minas E nós estamos fazendo aqui um aqui Para mostrar para o pessoal aqui como é que é aqui Nós não começa aqui, então estamos tá fazendo uns testes aqui Vamos ver o que, é que vai lá O meio O Edson que está ali tirando um cascaio ali Dentro do rego aqui Vamos ver o que nós vamos achar nisso mas tá difícil com as carinhas Tá que... meio também na correnteza foi nós vamos partir lá na, na parte de cima lá onde tem mais um pouco de areia talvez lá sair alguma coisa melhor pega atrás do seu pé aí ó e aí tem um pouco mais de essas pedras grandes seja pneus Tá eu, Ed, o Paulo e o Tonho. O Tonho tá lá em cima, lá com a primeira. Já tá dando uma lavada lá no castanho. Todo mundo atrás de um diamantinho, né? Então vamos ver o que vai dar aqui. O Wes parece que tá. Parece que deu, esquentou a mão ali, ó. Mas é. É por causa calor. Esquentou a a gente perguntando aí que o Wes não tava no ciúme mais. Aí hoje ele tá. Tem a gente brabo porque eu chamo ele de chacaré Tem a gente falando, não, pode chamar de apelido não. Então, agora nós vamos chamar ele de Edson. Ele está dando uma olhada na pedra ali, porque às vezes tem alguma pedra grande assim que aí é uma coisa né. Vamos tirar essa aí, Edson, nós vamos passar lá em cima. Aí, um quarto. Bem que podia ter uma fitinha, bem que podia ter uma fichinha de ouro nele, né? Uhum. Essa é uma fichinha de ouro nele, animava, né? Uhum. Ué, você não pegou essa pedra na geladeira não? Aí ó. Olha essa ó. Ué, essa aqui é bonita, rapaz. Isso aqui é uma água. Uhum. Uhum. É uma água, Interessante, ó. Vou ver essa outra aqui. E é um jaspe, também bonito. uai será que aqui não vai dar alguma só não? alguma palinha de fogo não? acho que não hum é não olha aqui não, uma pedra branca aqui, mas não está dando para ver que pedra aqui não eu acho que o Wesley foi só eu não sei não, mas eu tô achando que você pôs essas pedras na minha geladeira, né? é? Hã? <risos> o gelo. Não põe não? É bom tá o gelo. Pai, que negócio gelado tá aqui tá, pra esse lado, hein? É bom é, um gelo. Ah, Só essas mães assim, né? aqui assim, ó. Esse aqui é uma árvita também, ó. É uma árvita, até uns parinhas ó. Ah, esse daí, ó. É é, também. O pau, ó não, não, de é Josp. não, e é não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, pedra vermelha não, não, não, não, não, essa, pedula, essa outra que você deu aqui é taguá. Eu acho que muita gente aí no, no que vai ver o vídeo aí não sabe que tem um taguá. É, aí. Olha lá onde tem uma pedrona de taguá, ó. Olha lá, eu vou até levar a câmera nela. Né, não deu nada, lá? Não deu esse aqui. Lá? Aqui, Olha, esse é um ojo cavalo, cara. Aqui. Um ojo aqui cavalo aqui, ó. O dele, ó. Vai lugar que dá esse é negócio aqui, costuma dar diamante, viu? Opa, opa. Tá ver. Tá bem, vai aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Vamos ver. Aqui, aqui, aqui. aqui, nesse meio aqui, ó. Tô filmando, tô aqui. Põe ela lá. Bem aqui, nesse meio, que nela que você hum. vê. Nesse meio aqui, ó. Olha que você vê o um negócio aqui. Tá Deixa eu tem uma coisa brilhando aí? Vem. O que, que será que é? Hum. Tá brilhando, tá? Ó. É uma pintinha, tipo a pintinha, não tem? É. Leva pra, pra, pra, pra nós. Leva pra nós, que é jeito. Um é, mas não é um diamante não, cara. O é que você pega. é Hã? que é Tá então? é é? é muito, muito interessante. O que é que é essa aqui? Eu vou arranquei ele. Tá brilhando mal. É uma pontinha né? Pontinha de nada. É, agora eu quero essa mão aqui. Esse aqui também gosta de quebrar. É, é. É. Mas não virou não. Bom, vai essa peneira pra cima, senão não dá é de lugar. Aqui outra aqui, ó. Melhorzinho aqui, eu não sei o que é. Agora eu vou jogar ela pra cima aqui. Puxar ela um pouquinho mais longe da cama, porque eu chego muito perto, às vezes não foca bem. Aqui bem tá é, tá, é uma... Nós. É uma água, só que ela está meia cinza, meia, meia preta. Então vamos levantar. Aí. Vamos levantar. Aqui tá a Troia aqui, ó. Guaraná. O Paulo, o Paulo foi lá no sol lá, lá o Paulo pegou a peneira e tá castando aí ó a pedra bonita aí ó pedrinha bonita o uhum. que, que você acha que é essa aí né? ózinho bonito hein? É claro, hein? aqui é outro outro branquinho mostra aí é na câmera parecendo de cavalo? Ó, quase importa, até bonito. Uhum. Isso aí eu é não de cavalo? É, aparecendo. Né? Olha, hum, parte do amarelo. Não sei por que, tô, Opa. Não sei que isso, isso é essa Uma pedra amarela lá dentro da pinheira, tá até alumiando, aí baita a mão. Tem outro também. Eu ainda com o outro ali, né? Ah, Ai, que pedra que é essa? Deixa eu ajeitar aqui. Um rato. tem outro, ó. Um e ela é transparente. Eu acho que de cima, não aí, já foi. umas bem Arranca, arranca, arranca, arranca. logo. Hmm? aí Vai filmando. É é. Vai na mão aí, Vai filmando. Vai filmando. Opa, pintinha de ouro aí é bom. hein? Pintinha hum. de ouro eu gosto. Foca bem no meio dessa pedrinha que a tem uma pintinha de ouro. Não tem? Ou não? O eu, eu vi eu acho que tem, não tem? Hum. hum? Tá dando para pegar na câmera não. Pega, tira a câmera pra você ver, olha bem nela pra você ver É mesmo? Não tem? Tem Falando que isso tem? Ué Interessante hein? Interessante, não sei o que eu tô falando Na hora eu peguei ela por causa disso Tinha um cara de dragão que é bom Ô, da água, essa água é vermelha Um raspo enrolado. Vem cá, vem cá. Vem cá, você não vai sair fugido daqui, gente. Um raspo bonito. Esse aqui tá do mesmo jeito que aquela que eu falei. Ó. Mais uma pra você ir. Deixa eu fazer o vidro lá na mão do Edson, que tá juntando na mão dele ali. É interessante aqui. Ó. Por isso que eu tô falando. Muito bom. um aqui. Uma rosa. Estou tirando tudo que está eu Estou tirando para comprar. Uma rosinha. Ah, eu acho que não, aqui já captou, ok, esse aqui ainda dá para arrondar um pouquinho, que é um quartzo, também é um quartzo, tá hum, não é? Hum? é um quartzo, agora é aqui embaixo, esse aqui embaixo, esse aqui embaixo, aqui outro aqui, ai, ai, ai, deixa eu ficar de pé, vamos esse aqui embaixo aqui, Um quase tudo rajado uhum. é, o pessoal para se inscrever no canal, deixar o like aí dar uma força para o canal crescer é. e hoje nós vamos fazer um vídeo interessante aqui você vai ver uma coisa brilhando mais do que aquelas pedras que eu coloco. rapaz, eu acho que tem é um diamante em tua mão será é, é é, é é, que não é não? já coloquei agora hum? veio de prato feito Ué, ah é, ué, olha lá. Coloquei agora ele aí. Hã? É, é ele mesmo. Coloquei ele fora aí. Olha lá como é que é. A diferença dele no meio das pedras. Uhum. Hã? Acabei de colocar aqui aí. Deixa eu pegar ele na mão aqui. Você cai no meio desse capim aqui já era. Acabei de colocar ele aí agora. Bonito, hein? Aí parece que o bichinho tava tá lapidado, né, rapaz? Uhum Começamos da cor, sabe? Aqui, ó Aí, ó, ele secou e ele não perdeu o brilho, tá vendo? E esse que é interessante E aí Paulo Não vai nada. nada Aqui saiu um Parece um, uma pedrinha interessante Aqui um fibrilzinho Hum, hum, hum, hum. vem cá vem cá você não vai escapar não vem cá hum. vem cá que você não vai escapar de nenhum outro tibio arrumar ela bem arrumadinha que você vai ver o brilho dela como é diferente da dela pela, pelas outras dá uma olhada nessa daqui uhum. vem aqui ó tá é bonito aqui tem, outro então, tem um aqui ó Uf, parece que passou na peneira, Passou? Ah, tá passando. Rapaz! Não a gente só pegar as pastas. Hum. Deixa eu te, te passar a ah, mão um de levinho, Catar elas do levinha. Acho não não vou. Por isso que eu estou passando a mão de levinho para achar. Perdeu? Passou uma interessante aqui, pai. Deixa eu ver aqui se a pineira um pouco. Hum, vê lá. Vem aqui, vê que eu acho aqui Olha aqui tamanhozinho, olha aqui Olha aqui Aqui, ó uhum. Hã? Viu? Tem umas pequenininhas demais. Olha esse treninho aqui, ó. Um aí, ó. No meu dedo, ó. Aqui, aqui, que Vamos ver. Bom, eu acho que eu peguei um punhado lá, peguei. Mas com o outro aí. Ó. Eu não sei o que que é esse aqui. Mas que é coisa de... De coisa que você falou que é, é. Mas aí, ó tá com um pintinho de ouro no lobo de novo e outra pedrinha com pintinho será de que ouro será nós vamos ter que fazer um teste aqui para ouro cara aí ó outra pintinha de uhum. ouro tá vendo aí ó oi nessas partes eu você tá vendo aí não tá uhum. não tá com pintinho aquilo que saiu agora Ué, né? não é e não é maracacheta não, não é isso que ele tá com pedrinha nós tá na sombra tá brilhando é, eu tô falando pra você. Ele não tá morrendo, tá? Fumo... Aí ó, caiu de volta. Caiu aqui. Aqui, ó. Aqui, ela aqui. Achei ela aqui, ó. Aqui, ela aqui, ó. Ela tá aqui, a menina morreu. Hum, é Não, vamos fazer uns exames, né? Ela é lembra, cacheta. Que outra não não o seu. São as que então, não tem pedra. Ah, duas pedrinhas que ficou. Três pedrinhas que ainda. Fiz, pessoal. Depois nós temos tem que examinar as melhores, né? Porque tem pedra aqui que tá muito parecido Tá tá com ah? muito caro. Tem umas muito fica tá, tá passando aqui mesmo, cara. Do... Aqui, aqui, nós vamos encerrar esse vídeo porque ele já tá ficando muito longo e já nós vamos fazer outro tem dois aqui ó. pessoal que tiver interesse pelas varas aí a descrição tá embaixo do canal hoje nós estamos com seis modelos delas Duas. e nós vamos continuar fazendo mais uns vídeos aqui mais alguma coisa que sair legal que a gente vai estar tá gravando Duas. até o próximo Duas.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 e vamos ao vídeo.